Salve rapaziada, eu sou Rafael Bastos, baterista e educador musical e estou aqui em estúdio hoje gravando é, esses novos pratos, aqui, essas beldades da Zildian nova série E-Family, os pratos desenvolvidos na, na Zildian nos Estados Unidos e, e chegam para a gente aqui nesse pack a série E-Family vem substituir a série ZBT esses pratos também são pratos é, da linha B8 para você que não sabe, então prato Bronze 8, B8 ele tem 8% de estanho e 92% de cobre, tá joia? Então a sonoridade dele é muito mais atual do que os antigos pratos EBT, eles foram é, desenvolvidos para que tivessem projeção, brilho, pratos é, de efeito como esse aqui, que é um Trash Crash, de 17 polegadas, eu vou já falar um pouco mais sobre ele, e eles têm essa sonoridade mais atual para a música moderna, tá? Então eu vou tocar individualmente, esse pack ele vem com os seguintes pratos, Hi-Hat de 14 polegadas, esse Crash de 16 polegadas e esse de 18 polegadas e o Ride de 20 polegadas. Esse Splash de 10 polegadas e esse Crash, esse Thrasher Crash, um prato de efeito de 17 polegadas, são vendidos separadamente, tá bom? Eu gravei tudo junto aqui para você conhecer e saber que você pode ainda expandir o seu kit para outras sonoridades. Essa né?